Guaraná da marca Brahma, sabor cevada, 15% de álcool, efeito é colateral, vendo? fazer livres ruins. Wesley. Oi. Tá querendo terminar comigo? Não. Não. Tô não. Hum. Por que você tá achando isso? Nada. Yaya é, o volume dos alertas okay. estão altos. Pra diminuir eu demora uns 30 não... sec mas acho que eu ia ter que